Oi, gente! Eu sou a Levi. Eu sou a Olivia. E eu sou a Letícia. E hoje cada um de nós preparamos uma palavra para você. Sim, mas não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal e de nos seguir no Instagram também. E não deixe de compartilhar esse é vídeo. É isso aí. E também não deixem de clicar no sininho aqui embaixo para você não perder mais vídeos como esse. Agora sim, vamos pro vídeo. A minha palavra está lá em Isaías 41.10 E diz assim. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Gente, isso daqui é palavra de Deus. O Senhor é quem disse isso. Está na Bíblia. Essa palavra ela é verdadeira e nós temos que confiar. Sabe? A gente sabe que é normal ter medo. Muitas pessoas é, que passaram pela Bíblia, muitos homens que passaram aqui na Bíblia, Tiveram um grande histórico, às vezes, de medo. Um, um exemplo disso, a gente vê a história de Jó também, que foi um homem que passou muita tristeza e às vezes ele até teve medo, mas ele confiou no Senhor, sabe? Às vezes é muito difícil a gente confiar no Senhor quando a gente está com medo, principalmente nos dias de hoje, sabe? Tantas coisas vêm e aí a gente sente medo. É muito normal a gente sentir medo, mas nós temos que confiar, sabe? É uma grande diferença da gente sentir medo e não confiar porque quando a gente confia no Senhor, é, Ele nos dá a vitória e nós temos que permanecer firmes. E essa palavra nos dá essa, essa garantia que o Senhor está conosco e Ele vai nos sustentar. Então que você venha ter isso na sua mente, sabe? É, hoje os dias estão sendo muito difíceis, mas nós temos que colocar isso na nossa cabeça. E o Senhor vai nos sustentar quando nós, é, a partir do momento que nós é, confiarmos nele, porque Ele é o nosso Senhor. Amém? Então, eu espero que você tenha confiado nessa palavra. Então, gente, a minha palavra, ela se encontra em Romanos, no capítulo 2, versículo 2. Ela diz o seguinte. E não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós não podemos nos conformar com este mundo. Porque não é normal. Realmente. É, e depois, no seguinte diz assim. Mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Leia a palavra e entenda e seja transformado por ela. Sabe, eu tenho praticado isso. Ler mais a Bíblia e entender mais sobre. Procurar saber sobre. E tem sido muito bom. As experiências são incríveis. E quando... Tem vezes que quando você não tá naquele dia muito bom e você pega assim uma bíblia, pra, uma bíblia pra ler, o versículo que tá lá vem de encontro com o seu coração e parece que ele foi feito pra você. É uma sensação maravilhosa. E outra coisa que eu queria falar é que esse mundo, ele tem muito, é, ele quer muito nos influenciar, sabe? Ele quer nos tirar dos caminhos de Deus, ele quer que nós... Nós estejamos só aquela felicidade momentânea, sabe? Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. Estar em uma festa é legal. Mas... Quando no momento que você tá lá, é legal. Mas quando você chega em casa, você ainda tá animado um pouco. E essa felicidade continua, mas o tempo vai passando. E essa felicidade some. Ela desaparece. E pra você ter ela de novo, você vai precisar ir na festa de novo. Entendeu? E você vira um prisioneiro. Porque para você ter essa felicidade, você vai ter que ir lá de novo. Mas nós que somos cristãos, nós encontramos a verdadeira felicidade que é Cristo Jesus. Ele sim, é a felicidade eterna. Nele sim, nós temos aquela felicidade que não, ela não acaba. Pelo contrário, ela só aumenta. o Nosso coração queima e anseia por mais e mais dessa felicidade. Então, nós não podemos ser influenciados por um pelo mundo, porque o diabo ele quer nos distanciar, ele não quer que a gente tenha essa felicidade, não, ele quer que a gente tenha aquela felicidade momentânea para a gente virar um escravo daquilo, então nós temos que influenciar o mundo, não eles que tem que nos influenciar, hoje eu tava lendo uma matéria que dizia que 70% dos jovens cristãos que vão para uma faculdade se desviam do caminho do Senhor, sim, esse número é muito grande, porque a maioria deles se deixam influenciar por por as coisas desse mundo. Em vez de influenciar os colegas deles. Então nós não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos que influenciar. Às vezes tem aquele amigo ou aquela amiga que você percebe que em vez de te aproximar de Deus está te distanciando. Então a gente tem que cortar essa amizade. Infelizmente não dá, é o melhor pra gente. entendeu? Ou a gente influencia, ou a gente leva pra igreja. E é maravilhoso quando a gente tem um amigo que vai para a igreja, quando a gente ensina os caminhos de Deus, é uma sensação incrível. Então eu convido vocês a lerem mais a Bíblia, sabe? A pegarem assim a palavra de Deus, a terem fome e sede de ler a Bíblia. Não precisa ser todo dia, toda hora, mas você vai indo aos pouquinhos, aos pouquinhos que eu tenho certeza que você vai querer ler todo dia. É maravilhoso, quando você pega, você começa a ler, você vê as lindas palavras, os lindos acontecimentos, os grandes milagres. Então é isso gente, eu espero que esse vídeo tenha edificado a sua vida. É, fiquem com Deus Um beijo grande para cada um de vocês Não esquece que Jesus te ama muito Ele sempre quer o melhor para sua vida Ele tem um plano perfeito para você E você não está nesse mundo à toa Porque Deus tem um propósito Muito, muito grande para sua vida Então Não se distancie dele Tá bom? A minha palavra está em Filipenses 1.21 Que fala assim pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. É, esses dias é, foi um dia especial, porque às vezes é, esse dia nos lembra assim de algum familiar que nós perdemos, mas essa palavra vem para nos consolar. É, quando nós pensamos assim, por que Paulo diz isso, sendo que é, morrer é algo, a morte em geral, é algo... Ruim, é algo que nos traz uma lembrança ruim e nós não gostamos muito desse termo. Mas se nós pararmos para pensar, é, quanto na vida nós passamos por dificuldades e, e por, por coisas que, nós, que não nos agrada, é dificuldades com relação ao dinheiro, a, a perca de algo ou dificuldades da vida, e isso às vezes nos entristece e então por isso que é, morrer acaba sendo um lucro mesmo. Então é por isso que Paulo diz isso. É, no momento que morre, nós vamos ao encontro ao Pai. Nós vamos ao encontro ao Cristo. Então, que você possa lembrar dessa palavra. Eu acho isso muito importante, porque às vezes nós ficamos tristes. Falamos que que é, é muito doído, sabe? Quando nós perdemos alguém. E a gente tem que lembrar que essa pessoa foi a melhor. Ela está com Cristo agora. Ela está descansando. Que essa palavra possa entrar no seu coração. e Gente, até a próxima. Tchau.